Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Per Responde. Yeah! Hoje. Yeah. Esqueci do ir. Hoje, especial, porque o pai vai estar no comando aí dessa BMW X7. E cabe todo mundo aí, se vocês já estão ligados, vocês que acompanham. Então, bora lá. Hoje eu é treinei, hoje eu tô de mau humor, hein, mano? Não treinou? Oh. Também não treinei hoje nem ontem. Mas... Você não começou ainda, Kaká? <risos> Cara, eu comecei. Começou ele, foi uma semana. E você, Trigo? Eu tava indo nesse <risos> vídeo passado. Wiser! First question is for you. você. Oh thank you. I, I like your how happy you are. What's your favorite word in Portuguese? Oh meu Deus. It's meu Deus? My favorite word in Portuguese? I think maybe obrigado or like. Bom dia. Bom dia. <laughs> And are you taking Portuguese lessons? Because people were thinking you'll be here for a very long time. No, I'm trying to learn some more Portuguese words, but I'm not taking lessons. Uh, Dinkedo. Considering you were MVP on Saturday, where should the team take you to dinner? <laughs> Cara, não sei, na verdade. A gente vai toda a terça a gente está saindo, né? E o no MVP normalmente não paga, né? Isso. Tá fazendo desde quando? Desde, desde hoje? Que desde que você hoje. pegou? Desde <risos> de hoje. <Parece> muito <risos> Na verdade que vai que que ser gostoso. desde <risos> hoje, porque eu achei que era uma ideia boa, então eu acabei pensando. Esse MVP foi comprado, hein? De que do... Prato que era do Damage. Drigo, were you happy with your pix this weekend? Se vocês soubessem a verdade por trás desse piques aí, vocês ficariam enojados. De que, que você jogou? Será 3. Eu pedi Serafine desde terça, não deixaram jogar, não joguei de Serafine também. A gente já tinha falado no P-Responde é, que tava bem. roubada, né? Cheguei terça-feira, primeira coisa que eu falei antes de começar o treino, falei gente, vou é testar que... a Serafine, tá roubado, ninguém deixou. É que precisa ser assim, tem que ser Pico e Oban, LCK ou NPL aí tá faltando. Pra, pra confirmar que vale é. a pena. E falando foda Já fiquei. <risos> fiquei tiltado já. Mas o lutado de serafina é uma das melhores coisas desse jogo, você não acha? É, eu tenho mó bem no eu jogo. Tô né? muito bem. Damage, how did it feel proving to your team you were always right about zealing? Quando Damage fez a pergunta dele. Pior que foi. Não tô zoando. Tá aqui Damage LOL 1. Cara, é sério mesmo? Eu não tinha visto também. Tem que cortar a produção, velho. <risos> claro. corta a produção. Eu sempre sou. Porque a Zilia era um bom pique, mas. O que eu posso fazer se o time não confia nos meus picks Mas vamos falar a verdade, eu tava com medinho de jogar. Tava. Pô, eu não joguei tava nenhum jogo de Zilia e eu não. Não tava confiante porque eu tava com um trigo de tweet Olha, então. <risos> Mas, cara, jogar de Zillian, pelo menos quando eu pego Zillian mid, dá muito medo nos primeiros níveis, porque você é muito cocô na bot lane não é? Super difícil jogar nível Mas único. era de boa, mesmo porque era zero e Renata, não, não, não, não tinha nada. tanto problema, assim, não. Carioca, how's your confidence after two MVPs? Ah, minha confiança tá igual sempre, alta, né? Cara, mas eu tô sentindo que o time tá entrando nos eixos agora, a gente tá... Tá com o um LOL mais bonitinho do que antes. Porque antes a gente tava ganhando, mas tava um joguinho meio feio. Uhum. Então tô bastante confiante. Obrava né? por dinheiro carregar de área. Né? Ou oh, pega Keio, né? Pro cara lá. É. Ah, galera, deixa ele pegar Escala 16 aí. aí. A gente tem que ter uma, um escape, entendeu? É, normalmente o escape tá na mão do homem ali. Pô, não vai ter uma pergunta pra mim? Cara, não mandaram, eu acho um absurdo isso. Nada mais justo do que o trigo fazer, vai pensando aí, trigo, Lógico, de a de carry pra de carry. como foi o meu respeito rato? Ai, para de falar isso. Acho que vocês deviam gritar respeito rato no final do texto. Mas hoje... Coral? Coralzinha. Não, eu faço o começo e tu faz o final. O carioca tem que estar fazendo barulhinho no fundo. O carioca fazendo ti ti ti ti. Wiser, qual é a diferença, na sua opinião, entre o treinamento no Brasil e o treinamento na South Korea? Eu acho que. O Brasil é mais. Lube. Sucks. Try harder. Sim. Como, mais livre. More comfortable to play. In Korea, Korea. I didn't, I didn't like Scream game at the in, at the Korea. Dinka, in an interview, you said the trainings this past week were tough, but that you realized important things to become champions. Which realizations were those? A gente teve as duas piores semanas da minha vida, que eu fui obrigado a treinar com esses quatro colegas aqui do meu lado. Mas no final da semana a gente conseguiu entender o que, que, que a gente estava fazendo de errado para o jogo estar tá tão torto. A gente estava, digamos que a gente estava pulando uns passos, passos importantes para o jogo continuar certo. E a gente não estava levando tão em consideração, a gente queria ir direto ao ponto. Então a gente estava muito acelerado no jogo então a gente descobriu algumas coisas que vai ajudar a gente aí no futuro mas não posso ficar entrando em detalhes hum, do you guys use your little finger to play <risos> é, não, não sei, sei. não tenho ideia Para clicar clicou no control control aqui ah, ah yeah true Carioca, um dia eu sentei no pc dele para jogar ele tava jogando modo trem de jarva. Já, né? aí, é, aí eu sentei no PC dele pra ver, ele usa o A, sabe o A que tipo, você aperta o A e você não precisa clicar a segunda vez pra dar o hit, ele já dá o, é. o hit, tipo, como se fosse no... É, é, pra quem tá começando a jogar. Nossa, o Carioca, ele joga assim, cara, ele não, ele não dá dois cliques pra dar auto-ataque. Cara, é muito feio, véi. Como assim? Você só aperta A e o seu boneco já insta a dar auto-ataque. Sim. Tem, quer... é feio? Tem que ser bonito, hein, caralho? Sim. Sim. Carioca, no game contra the INTZ, os the primeiros objetivos foram seus. Como você decide which dragons you'll give Eu vejo nosso draft faz sentido. Eu vejo o draft, tipo, <risos> e naquelas condições ali, acho que a gente não merecia pegar muita coisa no começo do jogo, <risos> é, a gente queria ficar mais de boa, mais escalar, porque a gente sabia que nossa comp e Elite Game era muito boa, então a gente não fez plays que a gente não tinha certeza se ia dar bom ou não, a gente preferiu jogar o nosso jogo e é o jeito mais seguro de ganhar, né? Caso não dê... Tipo, se tiver alguma, alguma janela boa, alguma, sei lá, o estar tá destacando o e meu tempo tá bom pra fazer Drake, a gente consegue pegar também. Assim. É. A Belvede tá liberada esse final de semana? Tá, tá. Desde Mas... o... Já tava, tá, tá, o... tá né? Ah, já tava. Tipo. Tá, tá, tá. tá. é. Os caras baniam contra nós. Os caras baniam cara, contra cara. nós. Os caras viu é. o meu match history lá. Essa é é <risos> O carioca literalmente não sabe o que o boneco faz. Sem exagero. Eu sei, cara. É. Você que não sabe, pare de mentir. Você não sabe o disco dela. Eu tava perguntando várias coisas pro carioca, tudo ele falava. Não sei, eu não sei. Como é tava... que eu vou saber? Eu falei, porra, como que eu vou saber jogando? O que eu te falar? Viro pão lá. Viro beijo pão. O que que isso manda? Eu não sei. E onde, Inqueda? É né? Pergunta pro carioca o que, que a neon faz. É, meu o moleque entende. Essa boneca, você acha que vai matar, ela aperta aí E, ela não morre, se cura e te mata. Ao não. mesmo tempo. Aí que eu faz as três coisas ao mesmo tempo. E ela acha que ela procura o crack, né? Por isso que fazem pra ela, dá muito dano depois. Damage! Na sua vida, você disse que o Kaká the o mais practice. na prática. O que significa E O Kaká, a cada dia que passava de treino comigo, ele foi ficando cara bem mais chato. <risos> é que o carioca é o mais cobra, assim. É, eu não Cara, o carioca eu já falei, mano. Quando tá todo mundo trolando, ele finge que cobra só pra parecer que ele não tá trollando, tá ligado? Só que tá tipo assim, ele tá 1 barra 12 Aí ele, ah, mano, vocês tão levando a brincadeira. Vocês acham que é tudo de diversão. Não, tem uma coisa que eu gosto do carioca. O carioca, quando tá. O jogo tá de boa, assim, aí sei lá, o carioca trollou. Aí, às vezes ele fala, tipo, às vezes ele fala trollei, mas tipo, ele trollou e o Demis trollou junto, ou qualquer outro trollou junto com ele, ele fala. Oh guys, vamos focar aí, mano, Estamos trollando muito. Farewell. And the last question is about stranger things. Which song would save you from Vecna? Which, I guess is just what's your favorite song? Do you listen to Brazilian songs? Whether? Yeah, sometimes. Uh, hmm. sometimes yeah. Do you like them? Uh, yeah. I I listen to Brazilian songs and I work out. When you work out? Yeah. Oh, you work out? Yeah. You need to bring caca. <laughs> Pô, a música favorita é muito difícil, cara. É difícil? Não existe é difícil. música favorita. Então. É. existe música escutando. que tá mais escutando. Tá, uma, uma que vocês estão gostando mais, muito agora. A que eu tô mais escutando é Melhor do Ano, do Kai Black. Ah. Brotei no baile da Matinha. Aqui, ó. Não é difícil <risos> <de> <risos> falar. Good vibe do Hatch. <risos> boa. deja boa. ali Olivia Rodrigo. Cara, não sei, mano. Ah, pode falar. É Taylor Swift? Você tá com vergonha? Não. <risos> que eu gosto <risos> do Madela. Qual que você gosta? Da do Pedro? Madela. Qual, qual seu álbum favorito? Você ouviu o Cardigan já? Sim, é song I Eu não sei o nome. Você pode in em inglês ou coreano. Uma that que você está ouvindo muito. Senhor do Tempo? Senhor do, do Tempo? Tempo. Uh, Charlie Brown? Talvez, talvez. maybe. é a música que eu lembro. Eu acho que é Charlie Brown. Estou mm -hmm. mm -hmm. escutando muito o BK, mano. Estou escutando o universo do BK. Um, alma Pura, MC Kevin. Tudo bem, aparentemente essa foi a pergunta mais difícil e a gente vai ficar por aqui nesse PEN Responde. Pô, quase que eu dei um freadão aqui. É tipo, <risos> Parou, eu olhei de um cara atrás. Muito ah, obrigado gente. por assistirem. Esse PEN Responde mais do que especial com a companhia do TT aqui, que vai voltar mais vezes, só se vocês comentarem aí que vocês querem o TT mais vezes. E deixar as perguntas aí também, né, É, da próximo. próxima vez a gente fala antes, né, PEN Gaming? O TT vai participar. Na próxima acho que eu vou botar também. Isso, então, é isso. Ó, deixem perguntar. Mas só mais um, também, tá? Ó. Então não se acostuma, não. não. Só mais um. A gente tem mais uns três carpus. Então deixem seu like, compartilha. Vocês já sabem como é que funciona. Ativa o sininho a gente se vê na semana que vem. Valeu. Valeu.